Oi, meu nome é Léo Azevedo mais conhecido como Grab, hoje irei dar algumas dicas de Brawl Support. Brawl é um ótimo campeão, pois você consegue proteger seus aliados e neutralizar projéteis. O início de jogo para Brawl é muito forte por causa da sua passiva, mas também não deixa a desejar no final do jogo. Você consegue ajudar facilmente sua backline com todo o seu kit de habilidades. O campeão também consegue chegar facilmente até um aliado, até mesmo passar entre paredes caso precise com isso o poder de roaming é muito forte quando começar a jogar com Brawl você pode sentir um pouco de dificuldade pois o campeão possui duas habilidades que o shot tome cuidado ao fazer a frontline, já que com os itens de suporte Brawl não fica muito tanque e vai lembrar antes de ir em outras lanes como roaming veja que seu atirador não está vulnerável na sua rota para que ele não morra de bobeira como já dito anteriormente o início de jogo para Brawl é muito forte. Então, ajude seu atirador a conseguir abater as tropas antes que seu adversário, para que possa atingir o nível 2 antes e assim partir para cima. Fique atento quando estiver prestes a pegar em vocês você pode conseguir um abate muito fácil e também parar o dano do seu adversário caso necessário. Caso tenha algum assassino no time adversário, fica ao lado do seu aliado mais vulnerável. Assim, você conseguirá parar o inimigo e salvar seu companheiro. Utilize sua ultimate na maior quantidade possível de inimigos, para que consiga mobilizar seus adversários. Caso tenha algum inimigo com ultimate skillshot, fique atento para utilizar o escudo e pular na frente de seus amigos. Assim, conseguirá diminuir o dano causado. passiva, golpes concursivos. Uma vez que o primeiro acúmulo é aplicado, os ataques de seus aliados também são contabilizados. Ao atingir 4 acúmulos, o alvo é atordoado e sofre dano mágico. Pelos próximos segundos, ele não pode receber acúmulos, mas recebe dano mágico adicional dos ataques de Brawl. Que, Mordida do Inverno. Brawl dispara uma habilidade causando 70% de redução de velocidade. 2,5% de vida máxima de Brawl é convertida em dano mágico ao primeiro inimigo atingido. Tome cuidado! pois ela não ultrapassa tropas e monstros da selva, W. Brawl salta até o campeão ou tropa aliada, possibilitando passar entre paredes respeitando a distância máxima e inquebrável. Brawl reduz o dano recebido e o bloqueia para aliados em sua retaguarda. A duração da habilidade no nível 1 é de 3 segundos, podendo chegar a 4 segundos maximizada. Os projéteis são interceptados. E com o escudo levantado, você ganha 10% de velocidade de movimento. R, Fissura Glacial. Brawl, golpeia o chão arremessando ao ar inimigos próximo em linha reta à sua frente. Um rastro é deixado pelo caminho, causando redução de velocidade enquanto permanecer ao chão. Nível 1, você pode começar habilitando o Q. Nível 2, o E, para que consiga se defender. Tem a possibilidade, como segunda habilidade, upar o W para que consiga chegar até o inimigo ou se reposicionar caso precise. A habilidade que deve dar prioridade é o Q, em seguida o E, por fim, W e R. Sobre qual feitiço utilizar para Brawl, irei deixar o link aqui na descrição, o vídeo que deixo explicando quando utilizar exaustão ou incendiar. Usar seu flash durante a animação do Q, utilizar o E para ganhar velocidade de movimento para chegar mais rápido até o inimigo usar o W para se reposicionar tanto agressivo ou passivo, você pode conjurar qualquer habilidade mesmo seu escudo estando levantado, sempre que você utilizar seu W o Brawl estará virado até o inimigo mais próximo, Brawl é ótimo para iniciar a luta, mas lembre-se de voltar para ajudar seu time. Obrigado por assistir até aqui, a informações informação de Runa, Campeão Counter, Forte Contra, Itens e Bot Fortalecido vou estar explicando em um próximo vídeo pois essas informações mudam dependendo da atualização. Caso você queira jogar comigo, é só me adicionar no LoL. Meu nick é AFW Grab. Deixe seu gostei e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário no que posso estar melhorando. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!